Os sapatos de solado de borracha muitas vezes se desgastam. Ao invés de trocar todo o solado, nós vamos trocar somente a capa de salto. Vamos começar cortando a borracha por se tratar de de monobloco. Uma vez retirado o pedaço da borracha, nós vamos procurar uma borracha de pneu onde vamos riscar, vamos desenhar a capa de salto de desenho. Vamos cortar fazendo o modelo da maneira mais próxima possível, tendo sempre em mente que nós vamos utilizar. Lógico, aqui nós usamos a faca e a prensa. Nós temos uma prensa manual onde nós cortamos a borracha de pneu já num tamanho bastante próximo. Uma vez cortado, nós vamos lixar o substrato, lixar as partes onde nós vamos colar, lixar bem lixado para que evite que se descole. Nesse momento vamos observar as partes inclinadas. Devido ao dono do sapato é, pisar torto. Ele pisa torto, então ele gastou demais em um certo lugar. Vamos usar EVA de alta densidade, colando com a colinha de cianoacrilato, tirando o excesso, mais um colado. Nós vamos tirar o excesso com a faca para deixar numa altura próxima ao que desejamos, porque nós queremos que o sapato, que o salto do sapato volte a ficar plano. E aí vamos lixar para criar o mesmo nível. Uma vez criado o mesmo nível, já com a capa de salto lixada nós, e também lixado o próprio salto, vamos aplicar a colinha de ciano Pilato em toda a superfície e aí ajeitando a boca, a parte curvada da frente do salto. Vamos Firmemente até que a cola cure, até que ela grude a capa de sal. Isso não demora tanto tempo, é até razoavelmente rápido, mas temos que ter certeza de que toda a superfície está colada, não queremos que o nosso cliente fique sem a capa de salto em qualquer momento. Com uma faca afiada, vamos retirar o excesso. Uma vez retirado o excesso, uma vez retirado o excesso, nós vamos procurar por orifícios que porventura tenham ficado. Utilizando o pozinho que nada mais é do que o saldo dos materiais lixados na máquina de lixar, que se torna sapateiro. Vamos usar esse pó para criar uma superfície, superfície lisa. Vamos usar esse pó para criar uma superfície lisa. Essa superfície lisa, feito o acabamento na lista, o sapato está com uma nova capa. Está novamente no nível para ele o seu cliente utilizar. Vamos pegar para evitar que a capa de salto escape, vamos usar esses preguinhos que são lisos, mas são num comprimento suficiente para manter a capa no lugar, mesmo que ela se descole. Um prego grande ou um punção nós vamos utilizar para empurrar dessa maneira os pregos um pouco mais para baixo. Passamos obviamente os dois pés com todo cuidado ajeitando uma vez colocado o prego batemos a nossa função, para afundar um pouco mais a borracha é linda mas se você escolheu na vai ser. agora Acabamento é engraçado, nós utilizamos creme couro da Novax, é um produto que tem que dar um excelente acabamento. Terminado é só você aguardar o seu cliente, ele há de ficar muito satisfeito. Por hoje. De onde eu tirei o Furuz? Por onde eu tirei o Furuz? É. Ah, ainda bem, melhor que você não tenha ouvido.